Eu cheguei ao décimo segundo, uh, aliás, o, o jornalismo veio quando em 2010 uh, aconteceu um bloqueio ao Wikileaks, que foi muito noticiado, e eles estavam a pedir sites espelho, portanto sites mirror, para divulgar o conteúdo, caso o site principal caísse. Apareceram 50 e tal num dia, e eu fui o único português que pensei, Epa, não me custa nada, eu tenho o know-how, eu tenho os servidores, Bora lá fazer isto. Mal eu pensei que, passado duas ou três horas, o meu servidor estava a receber uns pedidos bastante grandes de pessoas porque havia uma lista de sites, eu pus lá e as pessoas iam buscar os documentos ao meu site. Era uma coisa inacreditável na altura que eu pensei que, OK, então saco isto, partilho isto e as pessoas vêm ver isto e isto é importante fazer. E foi daí que dias mais tarde eu criei o Tugalix, que era obviamente Uh, a marca menos inventada do mundo que foi pegar no Leaks, foi pegar no Tuga e assim ficou uh, e o Tuga Leaks na altura era só o repassar informação que estava no estrangeiro uh, em português não era mais nada do que isto em finais de 2010 ele foi criado mas só em finais de 2011 é que eu dei um rumo diferente àquilo, eu vou me especializar só em informação uh, que não existe numa indústria media, mídia uh, e a partir daí eu vou conseguir Fazer uma coisa que mais ninguém fez, que é falar de coisas em português que acontecem em Portugal que não passam numa mainstream media. Porque hoje em dia uma mainstream media está muito focado a só ver algum youtuber, por exemplo, vimos o caso do Tim Estrada, só ver algum problema no YouTube, só ver algum problema no digital, vai para o papel, vai para as notícias, abre noticiários, mas antigamente não era assim. Há 5, 7 anos as coisas não aconteciam dessa forma e eram as notícias muito tradicionais. e... Basicamente, a televisão ainda não sabia que a internet ia tomar conta disto, foi o que aconteceu. Uh, chegou uma altura no Tugalix em que eu vi a necessidade de profissionalizar mais as coisas. E eu sempre fui um geek, nunca escondi que fui um geek, uma pessoa que gosta de tecnologia e reaprendi a usar a tecnologia aliada ao jornalismo. Uh, há muita gente que acha que eu Uh, e não não desprezando as pessoas que lá estiveram, acham que eu estive na universidade, tirar um curso, eu sou simplesmente equiparado a jornalista e existe uma cláusula na lei que, que permite a uma pessoa equiparada ter as funções de jornalista e diretor de um órgão de comunicação social e eu simplesmente o que fui fazendo foi lendo, aprendendo, uh, vendo legislação, vendo como é que os outros fazem e tentar fazer o melhor possível. A partir daí, Uh, foi sempre o, o profissionalizar mais ainda, até ao ponto em que uh, estamos hoje, que é, eu sei tudo o que são as regras de jornalismo online, eu sei o que é um direito de resposta, eu sei como pedir informação ao Estado, eu sei como entrevistar uma pessoa, eu sei fazer tudo o que o jornalista sabe fazer, mas aprendi por mim, se calhar precisava de algumas aulas, mas não tantas quanto se calhar se possa pensar.